Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais um local abandonado e supostamente assombrado. Acabaram de passar esse local aqui pra gente, né Thaís? Isso mesmo. A gente está dentro da cidade aqui, pessoal, e acabaram de passar esse local pra gente. A gente parou numa padaria para poder pegar um refrigerante e falaram pra gente, né Thaís? Uhum. Não sei o que aconteceu com o local cavalo. Susto. É, galera, tá cheio de cavalo. Né? Não sei o que aconteceu com o local, o que era antes esse local, eu não sei. Só sei que o local tá abandonado e o pessoal fala que é assombrado, né, Thaís? Uh -huh. A moça da padaria falou que o marido dela sempre falou que era que era assombrado, né? É, aqui tem fama de ser mal assombrado há muito tempo e foi falado que isso aqui está abandonado há muito tempo, né, Thaís? Sim. Parece que tem uns cavalos ali, né? Tem. Caramba, cara. Vamos ver se tá aberto aqui? Vamos. E, pessoal... É um barracão, né? É um, pelo barra jeito, é um ó. barracão. Eu não sei se aqui tinha negócio de festa, ou se era uma fábrica, o que possa ser, né, Thaís? Sim. Pessoal, vocês deixar muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Tem uma coisa aqui impressionante que eu quero que vocês vejam. Na hora que a gente tava passando por o carro ali, né, Sim. Para chegar aqui no local, é que a gente É que em volta viu. disso daqui, pessoal, que é um redondo, tem que Esse aqui um... é como se fosse uma praça, galera. É, é um redondo e tem uma, não sei se vai dar para ver depois ali, tem uma, uma rua que passa aqui em cima assim, ó, e a gente conseguiu dar a volta inteira no, no, nesse local aqui. Sim. Ali tá cheio de cavalo, eu não sei se aqui poderia ser um clube. É, campestre que eles falam uhum, de antigamente, assim, ser. talvez era um campo de futebol, é, sabe? Verdade. Campo De futebol. É, lembra que na, em Marialva tinha um que ele chamava lá a uma coisa uhum. assim, né? Que era um clube aí, tinha piscina, tinha as coisas, uhum. né? Futebol. Eu acho que possa ser um é, local. É tipo assim. uma associação. É, é tipo uma associação. E aqui tem uma escada, ó. Então, que eu acho que descia para lá. Vou descer a... um pedacinho só pra mostrar Vou os lá, cavalos lá. aí. Por isso que eu acho que aqui devia ser tipo, um campo de futebol, ó, porque aí é, é, é como se fosse uma arquibancada, Thais. Tá? Sabe? Uhum. Como se fosse uma arquibancada. É verdade. Nossa, mas é arquibancada mesmo? É? Porque a escada é muito... É, é, é, é muito alta, gente. Passar uma escada integral. degrau. devia ser tipo uma lanchonete, sabe? É verdade. Ai. Aqui eu acredito que era um campo de futebol. ah Com certeza é. Tá vendo que ele é bem planinho? Uhum. Eu acredito e que ali ele tem alguma coisa, ó. Mas é perigoso a gente ir ali por causa dos cavalos. Não quer assustar os cavalos, não. Olha que cavalo bonito, aquele branco ali, cara. Branco, né? Eu acho que aqui era o campo mesmo, porque aqui é muito alto, ó, pra ser degrau. Sobe aqui, Thiago, pra, pra Não, mostrar. é alto, ó, ó, o tanto que tem que levantar a perna. É, aqui eu acho que era que bancada. Assim. Eu acho que era eu aqui, eu acredito que era, que era esse aqui mesmo. Olha essa desde. visão aí. Nossa, Vamos subir pra nós dar uma olhada. Vamos. Nossa. E há bastante tempo abandonado isso aqui, né, Thiago? pelo Nossa. jeito. Eu acho que alguém deve ter... Cercado, colocado os cavalos aí, toma conta aqui do terreno, sabe é. ali? Olha, aqui é a entrada. Sensacional, tá ali, galera. Uhum. Uhum. Olha a entrada disso daqui. Será tá que tá aberta? Ah, não sei não, porque aqui eu acho que tentaram abrir. Não tá aberta? Trancado, mas ela tá aberta. Ah, ela né? tá aberta, olha Vou isso. Tem um cadeadinho aqui. Olha, tá um aqui. Cadeadão. E vamos ver se a gente consegue entrar lá, Thaís. Grande esse salão, aí. Grande, ó, aqui tivesse uma varandona. E o pessoal ficava vendo o pessoal jogando futebol, uhum. sabe? E sabe? o que mais de futebol que tem aqui? De, de, de que era o um campo? Como assim? Como é que tem, que tem aqui, ó. Ah, aqui? É. Aqui tem um negócio sensacional, velho. Então né? vamos mostrar ali agora? Mano, vira ali. Olha isso, pessoal. Olha ah, isso, cara. Eu queria ver isso aqui cheio. Impressionante. Olha a fundura. Tá Olha cheio. a fundura. É. Ah, ela era rasa e veio, veio afundando. Ah, não não aparece a rua, né? Ó, que nós passou. A rua tá bem ali na cerca, pessoal. Essa piscina aqui parece a piscina do a da associação da cidade. Uhum. Não parece? Parece, mesmo. Só que ela era maior. Lá é maior? Lá é maior, bem maior. Olha, tem a de criança. Aí um portãozinho. Nossa, velho. Não, que legal. Vai ter tá uma escada para você subir, né? Porque são não quer subir. Eu vou tentar entrar ali, só para ver o Mas lugar. eu acho que entrava por aqui, ó. Dessa mas da... de... Ah, tem um portão nesse. Mas... Isso que eu falei. Olha, <risos> daí daqui entrava para lá. Ah, vai esse cheio de água. no calor desse. Denise. Está tá? Nossa, sensacional, cara! Era fome, hein? Nossa, que delícia, hein? Aliota isso. Olha isso, ah, tá. gente. Vamos dar uma olhada aí. Será que, que vai estar aberto? Aqui? Vai cair daí, Thiago. Oh. Ó. Bom, hein? Dá a mão aqui pra gente subir. Ah, é, você não consegue nem andar ali, nem subir. Ai! Ai. Meu Deus. Tá bastante tempo abandonado isso aqui, hein? Ah. Será que levou a falência, Thiago? Não sei, cara. Mas ah, não, uma churrasqueira, né? fazer aquelas costelas, que Nossa, Olha cara, cara, cara, isso. sensacional, cara. Ó. Ah, saiu muita churrasco aqui, Muita carne na coife. Ah, que divertido. Uma tão... pia. É, o um balcão um e a porta está aberta, hein? E agora? Licença! Licença! Meu Deus, que grande! Okay. Olha isso, cara, que grande esse local! ter mesinhas, Aham, vamos até ali, ó. Aí Vou nós vamos. Fazer porção de mercê, pessoal. Então. Eu acho que deve ser mais do que isso, né? Eu acho que era uma associação. É que a, a moça da padaria casou recentemente com o marido dela e veio é. morar pra cá. O marido dela que é da cidade, né? Sim, só que ele não tava lá. E ele é. se falou que o local que era assombrado. Ó, Oi, é aqui gente, aquela porta cara. principal. Pra você tá tem ideia como isso aqui faz tempo que tá abandonado. Cara. Olha a rachadura. Tá vendo? Faz tempo, hein, cara? Vai. Vamos lá? Vamos lá. Olha, tem um telhadinho dentro do barracão. Da que hora, Que legal. Né? Vai vir aí primeiro ou aqui? Aqui pelo jeito é banheiro. Ela masculino. Ela ah, masculino. Vamos dar uma analisada lá. O pessoal gosta de ver dentro da patente. É. <risos> hum, tá bem nojento, hein? Olha esses espinhos, que bonitinho. Ó, por isso que é o telhado ali o telhado dentro do telhado pra tampar o telhado do banheiro. É. Aqui deve ser igual, né, Rafa? Nossa, é grande aqui. Ai, Tiago, tô com medo. Vai você na frente. Ah, é feminino, mas vai. Eu venho aí? Vai, vai. Oi, É frente? Não. Pegou não? Ah, é no, fim, no fundo do masculino. O que tem dentro? Tem aí na é? Cocôzinho? É aqui eu acho que era é a pia, ó. Onde? Aqui, ó. Será que é assombrar? Você tá comendo? Sei lá. Nossa, é quente pra caramba aqui dentro, né? Fica ah, de um da tá Uma Madeira, né? É? Aham. Uhum. Aqui será que era um bar, ó? É, eu acho que era, né? É isso que eu falei, eu acho que aqui era um bar, aqui tinha as mesinhas, lanchonetes, os uh -huh. caras fazendo porçãozinha. Fecharam Esse por hora, quê? Né? Showzinho ao vivo. Ó, aqui ó um aqui, tem uma pia aqui, ó. É, tipo, eu acho que aqui era lanchonete, né? Aqui, ó. Ah, eu acho que aqui era um bar mesmo. É? Yeah. Acho que é. O que é isso aqui? Preto. É. Que nojo. Que nojo. O que é isso? Capelão. E aí tem o quê? Não. Uhum. Estranho, né? Estranho. É. Será que realmente é assombrado? Não sei, ó. Aqui tem um conto, né? Talvez ficava é, estoque. Ah, pode que ser. Seja. Ou era a cozinha aqui, mas não tem. Não pia lá. É, eu eu lá. sinceramente aqui dentro aqui tô sentindo tranquilo. Uh -uh. Deixa eu ver aqui. Ah, sei lá. Posso ser que seja, posso ser que não. É verdade. Mas a gente achou interessante, né? Ainda. Ah, mas não é que ela falou que tinha uma piscina, abandonado, né? Fala: "Ah, então vamos passar lá". Olhando assim, Tiago, nem parece que nem tá dentro da cidade. Não, parece que a gente tá na fazenda, né? Mas bem aqui, pessoal, ali, ó, naquele poste ali, ó, é uma rua. É uma rua. Vamos ali na caminhonete que dá para mostrar. tem casas aqui perto, tudo. Tem. É. Mas essa piscina É, é que na verdade é assim, é dentro da cidade, mas não é dentro da cidade, é no fundo da cidade. Que no fundo, da cidade. fundo de um jardim. Olha mas eu acredito que era um campo de futebol, uhum. aqui devia ser tipo uma associação, assim, pessoalzinho. Eu saldinho, acho também. as arquibancadas. Aham. Uhum. Olha lá o carro, lá. ali já tem uma rua atrás do é, carro, ali já ó. tem casa, olha oh. a rua ali, ó, o jardim. Ó, oh. a rua, acho que na câmera não aparece, mas aqui já tem... É, mais ou hum. menos assim, pessoal, a gente está num, num redondo, assim, ó, uhum. em volta. Aí passa a rua em volta dela inteira, né, Tay? Sim. E daí, o que você achou? Legal. Só que eu não sei se é sombrado, não. Você não acha que não é, não? Sei lá, eu achei tranquilo. Não, eu Mas não achei... custa nada um dia nós vim pra cá. Um dia que nós estiver vindo pra, pra essa região, porque é um lugar longe, a gente passar aqui e ver, né, passar nossos equipamentos de noite. ó Ali que tá a rachadura. A rachadura. E, e faz tempo que tá assim... Faz. Né? Faz tempo, cara. E eu, eu acho que tem alguém que cuida ali, né? Que soltou os cavalos. Com certeza. Mas isso aqui... Só que os, os cavalos não... Os, os cavalos não vem pra cá o e foge aqui, né? porque aqui é aberto, ó. Vai lá, Relanês, é coragem? ai não sei se é manso. <risos> Galera, se vocês gostou, deixa muito like. Se você conhece esse local e sabe a história, o porquê que ele é abandonado, se realmente o local é assombrado deixa nos comentários para a gente está vindo investigar né Thaís isso mesmo hoje a gente fez a exploração acabamos de receber a localização do local aqui né Thaís, a uhum. mulher acabou de falar ó, vai lá em tal lugar que lá o local é assombrado tá abandonado tem uma piscina lá enorme e a gente veio para explorar realmente o local é sensacional por causa daquela piscina ali é sensacional mas não sabemos se o local realmente tem alguma história não sabemos qual é o mistério deste local o porquê que ele está abandonado, se ele foi levado à falência ou se alguma tragédia aconteceu aqui nesse local, né, Thaís? Uhum. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!